Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Melchizedek, da área de Humanas, que hoje vou estar na disciplina de História com vocês, a nossa aula de número 4. Pois bem, apresentando para vocês aqui o roteiro da nossa aula, você vai estar falando do Egito, é, o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. tá certo? Pois bem, o Antigo Império, a gente está representando aqui inicialmente, com essas figuras que, que representa aí o início aí do, do, do imperialismo no Egito, né? É, essa pirâmide aí trata-se da pirâmide de Quéops, né? também conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé. Bom, o Antigo Império ele se deu é, por volta de 3.200 a 2.300 antes de Cristo. É um período é onde se inicia a dinastia do Egito, né, um período dinástico, né, e a principal capital é a cidade de Tínes e Mênfis, né, e aí se inicia esse período dinástico com um o governo estabelecido, organizado, que é o, o, o, o com o título de faraó, né, o rei faraó. Esse fortalecimento do reinado, esse fortalecimento do reinado se deu é, é, com é, com a organização, eu diria a organização de Estado, é, foi um período dinártico é, teocrático, é, teocrático porque o rei faraó era tido como uma divindade, né? era, tido, era tido como é, o filho do Deus Sol. Então é, as pessoas obedeciam e reverenciavam é, o rei e todo o reinado. Toda a terra né, era de propriedade do governo. E as pessoas elas pagavam impostos altíssimos é, para o uso dessa terra. E assim se dava todo o enriquecimento do reinado e o fortalecimento do rei faraó, que se marca aí o início aí do, do, do império com a construção das grandes pirâmides e as obras de irrigação que é, a nível de mundo até hoje é uma referência. Muito bem. Aí, ao concluir-se é, o primeiro império, né, aí a gente inicia aqui é, o Médio Império, foi que se formou, como começou esse Médio Império. Os governantes das cidades de, de Tebas, eles conseguiram, de uma certa forma, controlar né, aquela rebeldia dos monarcas e ali acontece uma reunificação do, do governo, né, a reunificação ali do reinado, do, do rei faraó, e aí se dá esse novo período aí de Médio Império. Houve um momento importante também aí no início do, do Médio Império, que é a, a, a chegada dos hebreus aí no, no, no Egito. Tá? Mas logo depois acontece aí a invasão do Egito pelos povos iscos, né, que são oriundos da Ásia. E aí se começa também a chegadas de outras culturas, é, na, na, na, na região do Egito é, mas aí no Médio Império acontece também, bem já no, no finalzinho é, uma, cri, uma crise né? é, onde acontece a expulsão aí do, dos iscos e isso marca o fim aí do, do Médio Império a gente começa aí um novo período chamado de o Novo Império esse Novo Império ele se estendeu aí até 525 a.C. Ele é marcado por um momento de, de um exército forte, né? um fortalecimento aí do ejército, fortalecimento aí do, do, da força militar aí do, do Egito. Então, o reinado se torna bastante robusto neste período. E a, acaba crescendo e expandindo aí a, a área aí do, do, do, do governo no Egito. Tá? Que isso se dá até é, o rio Eufrates, na, na, na região da Mesopotâmia. Mas com isso houve gastos, muitos gastos militares com esse crescimento todo, e também acontecia guerras internas, de forma que eles acabaram se esfraquecendo um pouco, e aí acontece de novo é, um momento de invasões de outros povos, né? e aí essa é a chegada dos assírios, que invadiram o Império aí por volta de 670 a.C., e só foram expulsos em 653. Também depois vieram aí outros povos, como os persas, mais tarde aí com o Alexandre Magno, que é da Macedônia, e conquistou a região. E, finalmente, aí, por volta de 30 a.C., os egípcios caíram aí na mão dos romanos. Aí se dá aí, é, o finalzinho aí do, do novo império. Trazendo para vocês aí alguns exercícios, tá? vou ler aqui para vocês a pergunta. Como se caracteriza o governo no antigo Império Egípcio? Pois bem, o governo era uma monarquia teocrática, né? o rei era denominado faraó é, e possuía caráter divino, sendo considerado filho de Deus Sol, tinha poder absoluto e atuava como chefe político, Supremo, legislador, juiz e sacerdote. A outra pergunta se dá: a capital do Egito no Médio Império passou a ser cidade de Tebas, né? E o novo Império Egípcio caracterizou-se pelo militarismo e pelo imperialismo. A gente teve como referência aí dessa aula, tá? O caderno do futuro, um livro de história. A aula é, para o sexto ano e buscamos também algumas referências aqui que está aí no quadro para vocês acompanhar. Pois muito bem, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula, pessoal, até lá.